letras intimistas em canções inspiradoras. Hoje você vai conhecer o som de Lucas Lépica. E aí meu velho, e tranquilo? Bem? Beleza! In the breeze, we're not even touching the ground. Watching Blue atmosphere. Maravilha, cara. Cara, queria que você começasse falando sobre uma música que você está trazendo hoje pra gente, que tem o nome de Carl Sagan, né? Que é um cara assim da divulgação científica, né? É, muito conhecido. E eu queria que você começasse falando assim como que a ciência te inspirou nessa composição, cara. É... Então a música, <coughs> ela, ela fala sobre um acampamento que eu fiz. Aí eu fui com uma, uma garota e, eu... e acabou que a gente tomou todas E a gente estava acampado em cima de uma montanha, que é o que a letra conta E aí, cara, nessas a gente, pô, o céu tava lindo, cara Dava pra ver a faixa da Via Láctea, assim E daí a gente começou a falar sobre as estrelas e tal E aí começamos a falar, tipo, me veio o Carl Sagan Que foi um, uma grande inspiração pra mim O Carl Sagan foi um, astro, um astrônomo dos anos 70 é, ele faleceu acho que nos anos 70, mas ele tinha um trabalho muito legal que ele achava que astronomia e conhecer o cosmos é, traria um esclarecimento que moldava o caráter das pessoas e porque tinha moldado dele. Então ele queria trazer toda essa linguagem da ciência moderna para as crianças, para todo mundo entender que isso tinha que ser uma coisa tipo uma informação crucial para ser tipo divulgada. Então ele criou vários programas. Ele era um, ele foi o primeiro comunicador da, da, da ciência para passar esse conhecimento para as pessoas. Então, o e um cara com muita didática, muito né? uma coisa muito. Uma linguagem bem... sensível para os é. leigos, como eu, entendeu que não entendo de astronomia, mas eu acho muito um assunto muito interessante e e me traz uma sensação de bem-estar muito grande, entender um pouquinho que seja tipo o que, que acontece no nosso universo, a pluralidade de possibilidades que tem faz a gente repensar sobre muitas coisas no nosso dia a dia. Assim. Muito bacana. E essa música, ela tá nesse material novo que você tá produzindo. Isso. E tem coisa no forno aí que tá para sair. Conta um pouco pra gente. É, então, a primeira que eu vou lançar vai ser Carl Sagan. É... E aí depois eu já vou lançar, vai ser um álbum inteiro que eu, tô, que eu tô produzindo eu mesmo, aprendendo a mexer no programa. Todos os processos assim vão ser, tipo, Feitos Artesanais, por mim assim, Artesanais. estava falando do microfone, põe em cima, é. põe na frente. E é claro que eu tenho a ajuda dos meus amigos, da minha família, mas assim, tipo, os processos, assim, a gravação, é, o registro, é, tudo está sendo feito por mim mesmo, assim, todos os processos e está sendo, uma, nossa, uma lição de vida, assim. Vai estar pronto agora em, no verão, vai estar o disco lançado. E a proposta do disco é ele 100% acústico, gravado com esse violão, tanto as cordas quanto a percussão, as, tipo, os batuques, tudo vai ser gravado com eu e meu amigo Will. A gente está tá bolando um plano agora para isso e a ideia é usar esse violão e nenhum outro mais. Muito bacana. Cara, eu queria perguntar pra você também sobre a cena do autoral aqui de Curitiba. Né? Eu sei que você já tem uma caminhada com vários projetos, vários parceiros também. E, e é uma coisa legal da gente falar, né, da cena da música autoral aqui de Curitiba e quantas mentes brilhantes a gente tem aqui, né? Cara, Curitiba é uma terra muito fértil culturalmente, né, no meu ponto de vista, é claro, né. É... Eu conheço muitos artistas aqui, cara, que... Eu percebo que no fim das contas sempre é a jornada pessoal, sempre é quando o artista ele sabe a verdade que ele quer comunicar, ele acaba fazendo isso de uma maneira legal e ele acaba tipo atingindo os objetivos dele. E tem pessoas e eu me incluo nessa, né? Inclusive esse é meu primeiro trabalho que essa jornada ela é tipo, cara, o que, que eu vou falar? Como eu vou falar? É... Então esse processo assim ele é engrandecedor tanto como artista profissionalmente falando, mas também como pessoa assim tipo. Eu acho que os dois andam ligados assim. Então eu sei, eu por estar, né, frequentando assim, são meus colegas, né, frequentando o meio, tipo, que o pessoal vive ali da música. Cara, eu consigo acompanhar o processo de cada um, entendeu? Daí um é melhor numa coisa, o outro é melhor na outra. E tem galera que se ajuda. Então eu acho que a cidade, cara, ela tem é um berço de cultura. Aqui tem tem muita muita pauta para cultura. Ele vê mesmo. E eu vejo muita coisa borbulhando aqui. A pandemia deu uma judiada na gente, tá ligado? A galera, tipo, às vezes falta energia. Pô, agora que ele tá voltando os shows, então isso deu uma animada, tá ligado? Mas aqui é um berço de cultura muito bom, muito bom. E o Curitibano conhece a música de Curitiba? Cara. Difícil generalizar também, Difícil né? generalizar. Esses artistas, é, amigos meus, o Dugo mídia a Raiz Safaeu, o Dou Raiz, cara, eles já estão num processo assim, onde a arte deles é... Cara, tem uma letra do Red Hot Chili Peppers, que é Give It Away, que o Anthony Kids fala, Bob Marley walk like he talks, ou seja, Bob Marley anda como fala. O que ele quis dizer com isso? No meu ponto de vista, é que o cara é coerente na verdade que ele tá passando. Então, porra, artistas como esses que eu citei daqui de Curitiba, eles chegaram num nível, cara, que a arte deles é maravilhosa. Quem conhece a raíssa quem conhece o dou sabe que, porra, o cara tá lançando a real dele a real dele é braba. Então, tipo, a galera que acompanha o trabalho dele olha e fala, meu, isso é do caralho, isso é muito bom. Então, tipo, é, a galera conhece esses artistas sim. E os artistas emergentes estão nesse processo de descobrir, cara, qual que é a minha real, como é que eu vou lançar a minha braba, entendeu? Muito bom. Lucas, cara, prazerzão te conhecer, conhecer o teu som e a gente fica esperando aí por esse material sair do forno logo aí. Maravilha, obrigado por me receber vocês aí. Valeu pela conversa. Valeu demais. Se, se trombamos na rua. <risos> assim que possível, nos shows ao vivo. Exato. Oh, goes. Let's camp in the wild. On a road trip together, throw our stuff inside a bag and leave. Let's climb a hill in the middle of nowhere. The sky's clear, lots of wine and a warm wind blowing. Meus beles full of wine, it makes me think. Mm -hmm. Are we everything we eat and breathe? Do you want? left beyond our senses? Now we can read and figure out the stories kept behind the particles. Are we the stardust that once was a sun for someone? That once was a sun for someone. With the birds singing melodies, it's bright and clear. A cup of coffee, and we're good. Our sun is up, it's a brand new day, and it feels like we're floating in a breeze. We're not even touching. minds have left the body we're away from Alone, but sometimes lone, alone, alone, alone, alone, alone, I and I I mm. Everywhere I've been Every people I've knew Every breath I took on the way through To run, to find my own way I had to make all those mistakes mm -hmm. It took me here I I've lost myself. I found, I found, I found, I found you. You and I. Mm. All my loneliness, it goes away, it goes away. We were meant to be. Oh. Mm -hmm. You make me better You and I All the way through mm -hmm. You and I All the way through mm -hmm. You and I Oh, you and I all the way through, all the way, all the way